a 75-300. Apesar da distância mínima para a Fox ser de 1,5m um na 75-300, ela permite que você consiga chegar bem próximo dos seus assuntos. Às vezes, parece até mesmo que foi tirado com uma macro, mas para aquela pessoa que tem vergonha, se sente inibida na presença de uma câmera, então a tele permite você chegar mais perto sem que você esteja perto. A gente tava dirigindo aqui na estrada e apareceu um cacará E ainda nem que eu já tava com a minha lente pronta aqui a gente acabou conseguindo registrar uma foto dele bem interessante Com a tele a gente conseguiu ver que ele tava com uma cobra na boca Surreal, cara É a 75-300